Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Muito obrigado pelo carinho, por você assistir a mais esse vídeo aqui de treinamento. Pode acreditar que vai pegar fogo. Principalmente, duas, duas regiões, duas regiões que você gosta. De repente, no final, ainda dou mais uma região. Calma. Primeira região, lateral de abdômen que nós iremos trabalhar, que é para melhorar também a região da sua cintura e dos seus flancos. Olha que maravilha! Cintura e flancos em dia. O outro exercício que nós iremos fazer, ele vai trabalhar bem a região abdominal, posterior, glúteo e lombar. Então, fica ligado do início ao fim desse treinamento. Se você sair pela metade, vai perder e não vai saber. Antes, eu tenho que falar três coisinhas, três recadinhos muito importantes. Primeiro, tem que ter a liberação do seu médico para praticar qualquer atividade física. Segundo, inscreva-se no canal e toque esse sininho da primeira notificação. Que é esse sininho? Primeiro sininho para você receber todas as notificações do canal. E o um terceiro ponto muito importante irá abrir a minha turma, juntamente com o nutricionista, de consultoria, de consultoria, ou melhor, grupo fechado, a partir do dia 5 de outubro. Porém... Porém, presta atenção nisso, as vagas abriram, já estão abertas, né? A verdade é essa, as vagas já estão abertas. Dia assim é que nós iremos iniciar esse grupo. Então, se você quer realmente ter lives exclusivas, somente lives exclusivas para os membros dos grupos ou do grupo, nós teremos ficha de treinamento, cardápio nutricional, consultoria, teremos vários produtos voltado para o grupo fechado de treinamento. Só 20, reais. Isso mesmo. Por isso que é limitado. Ah, professor, mas eu não gosto de grupo porque é maior bagunça. Aqui não tem bagunça, não. Aqui o negócio é diferente, tá bom? Então, se você quer garantir a sua vaga, são vagas limitadas. Quem já participou de alguns grupos sabe que são vagas limitadas. Acabou aí só no próximo mês, quando reabrir. Por isso que nós já demos um prazo... Para você ter aí 15 dias, às vezes, 10 dias, depende de quando você está assistindo esse vídeo, para você ainda fazer a sua inscrição ou saber. Entre em contato com esse número, fala com a Daniele que você gostaria de maiores informações. Vamos lá, dado o recado, que depois o pessoal fala, ah, você não deu o recado, eu dei o recado. Vamos lá, hoje nós iremos trabalhar essa lateral aqui. Como? Eu irei pegar o peso pés paralelos à largura do quadril, pés paralelos à largura do quadril, irei colocar a mão esquerda na linha temporal, temporal essa região aqui temporal da cabeça, irei flexionar lateralmente o meu tronco dessa forma, flexionei, volto à posição inicial, faço um abdominal em pé, desço, volto à posição inicial, abdominal em pé, a mesma coisa para o lado oposto, desci Volta à posição inicial, abdominal a pé Desci, volta à posição inicial, abdominal a pé Esse é o primeiro exercício Aí eu vou fazer depois o segundo Primeiro eu vou fazer esse Depois que nós finalizarmos esse A gente passa para o segundo E assim a gente vai passando, tá bom? Simples, já deu joinha? Não deu? Compartilhou? Não compartilhou? Então dá o joinha e compartilha lá no WhatsApp Que isso é importante Vamos lá Pegar aqui O meu peso Ah, professor, não tenho esse peso Como é que eu faço? Simples Garrafa PET, não tem garrafa PET, saquinho de feijão. Não tem feijão, tem arroz, saquinho de arroz. Não tem arroz, vai sem nada. Simples assim. Vamos lá? Posicionou, projetou o peitoral, segurou, segurou aqui do lado. E desce. Lentamente. Isso. Desceu. Volta à posição inicial. Um. É normal perder o equilíbrio, até porque eu estou com uma carga pesada. Dois. Isso. Vai a ah. três, sentindo bem a ah. quatro, Bora. E isso cinco, seis, sente mesmo, gente a ah. sete. Uh. Ah. Oito, ah, nove, bora, ah, dez. 15 16 17. Ah, 18. Só no um 18 e já forcei pra caramba. Porque esse peso aqui tá elevado, mas eu quero sentir bem. E por isso que eu tô fazendo dessa forma. Ah, professor! Eu não tenho como fazer com esse peso. Como é que eu faço? Diminui o peso, faz com o peso que você aguenta, é simples assim, bem fácil, não tem muito mistério, treinamento, dica de treinamento, não tem mistério, não tenta ultrapassar os seus limites. Vamos lá, posicionou, e um, dois, três. 4 5 Pegando bem. 6 7 Ah. Oi. Sete, seis, ah. cinco, quatro, três, um. dois, ah. um pegou bastante. Olha, vou falar para vocês. Esse só esse exercício já deu para suar. Vai vir um outro que vai suar ainda tá mais. Só que esse outro eu vou dar algumas dicas antes para você. Se você for fazer esse outro exercício que eu vou demonstrar passo a passo, já já, você vai ter que ter um sofá. Ou você pode apoiar a sua cadeira, vai utilizar uma cadeira, então estou dando tempo para você pegar a sua cadeira. Vai aí, pega a cadeira, então se posiciona aí perto do seu sofá ou da sua cama. Você vai se apoiar na cadeira ou no sofá ou num banquinho, apoiado sempre a parede. Eu sempre indico apoiar a parede para evitar acidente, porque se você não apoiar a parede, você pode fazer um movimento, empurrar e virar cair no chão e se acidentar e aqui não é o objetivo que você se machuque. O objetivo aqui é que você tenha as dicas de treinamento e que você aprenda e entenda como funciona os grupamentos musculares do seu corpo. Você dominando e conhecendo os grupamentos musculares do seu corpo, você vai ter resultados reais. Tá? Então é bem simples aqui. Essa diferença é que eu gosto de passar. Por isso que é a diferença de professor para quem se acha professor. O professor professor tem o um caráter educativo, então o caráter aqui é educativo. Educar, ensinar e mostrar a você, e você entender por A mais B como se deve fazer cada tá, de exercício. Eu vou pegar aqui a minha cadeira. Pronto, peguei minha cadeira, vou explotá-la aqui. Pronto, está ali minha cadeira. Como é que nós iremos fazer esse movimento? Mas eu já alerto logo. Se você sofre de lombalgia, que são aquelas dores aqui na região da lombar, eu não indico você fazer esse tipo de treinamento, tá? Porque você tem que passar primeiro pelo seu médico ortopedista para que o mesmo possa avaliar qual é a condição da sua lombar ou do seu paravertebral, para daí sim ele indicar a melhor estratégia para você. Então, professor nenhum que não tenha formação em medicina, será capaz de falar para você o que você deva ou não deva fazer. Sempre o médico. O médico é que determina o que você pode e o que você não pode, e não o professor. Vamos lá. Vou pegar a cadeira, colocar ela aqui para ficar bem próxima, para vocês poderem visualizar. Ambas as mãos estão aqui, em cima da cadeira. Eu irei fazer o quê? Irei projetar minhas pernas assim, ficando apoiado, tipo uma posição de prancha. Conseguiu ficar na posição de prancha? Contraia o abdômen, essa é a posição de prancha. Agora eu vou deixar o quadril descer. O quadril, o quadril descendo, ficando nessa posição, assim. Isso, isso. Por isso que eu falei, você tem que ter a sua lombar bem fortalecida. Ficou nessa posição, agora você vai projetar o bumbum, contrair o abdômen e fazer esse movimento. Volta à posição inicial, abdômen doendo muito. Desce. Isso, volta. Isso, segura. Desce, contraindo sempre o abdômen, sempre o abdômen. Desceu, perfeito. Volta, sobe, sobe, sobe. Segura. Volta, devagar. Queimando bem o abdômen, relaxa. Volta, segura. Observe que o meu calcanhar está em contato com o chão. Volta, tira o calcanhar, desce. Perfeito. Mais um, subiu. Volta, devagar, desce. Perfeito. Subiu, volta, devagar, e desce. Fiz questão de demonstrar para vocês, caramba, deu para suar, deu para molhar a camisa fazendo esse treinamento. Você vai sentir essa região aqui do seu reto abdominal, sendo bem trabalhado, como também essa região aqui, todinha, lombar, paravertebral, eleitoras da espinha, tudo isso vai ser bem trabalhado, bem priorizado. Então essa musculatura, além de fortalecer, você também trabalhou o seu abdômen. Então nós fizemos o quê? Trabalhamos, lateral, trabalhamos, bumbum, trabalhamos, posterior. Ah, lembra que eu falei que talvez iria fazer um terceiro exercício? Vamos fazer o terceiro exercício? Mas vou dar mais um recadinho antes de fazer esse terceiro exercício. Não perde não, senão você vai perder um exercício que você poderia estar tirando o máximo proveito. A, a partir do dia 5, vai abrir, inaugurar o nosso grupo fechado. Porém, as vagas já estão abertas, porque o grupo fechado ele é limitado. 5 de outubro de 2020 irá começar o grupo. Começou, não entra mais ninguém. Agora, se antes mesmo de começar, já lotar o grupo, o grupo não é a lotação máxima, nós é que determinamos uma lotação para que nós possamos dar atenção a todo mundo. O grupo vai contar com lives semanais, lives de treinamento, treinamento completo. Sabe aquele treinamento dos teus sonhos? Então, treinamento dos teus sonhos completo durante 30 dias, 30 dias corridos, 30 dias Será dividido, terá ficha de treinamento, teremos várias coisas, além do cardápio nutricional completo, que não é o cardápio da promoção. É um cardápio montado para este grupo em específico. Por quê? Cada pessoa que se matricular para esse grupo, apenas 20 reais num único pagamento, mais nada. E você ainda pode parcelar esses 20 reais. Pagou 20 reais, boleto, cartão. É, são as opções que você tem para fazer o pagamento, eu acho que até depósito bancário eu não sei, eu tem que falar com a Daniela. Aí você fez o pagamento, entrou no grupo, você vai entrar nesse grupo e depois que você entrar nesse grupo, você vai ter uma, algumas perguntas que você terá que responder. E, de acordo com essas perguntas, nós iremos direcionar quem é ganho de massa magra, quem é emagrecimento e quem quer, é, nesse caso, melhorar a questão de flacidez e tudo, para o um nutricionista poder montar um cardápio que atenda a todas as necessidades e eu também possa montar um treinamento que atenda a todas as necessidades. Grupo fechado, vagas limitadas. Estou priorizando bem isso, estou avisando com uma antecedência boa para que vocês possam fazer parte, tá bom? Muito obrigado e vamos ao treinamento treinamento, que é o terceiro que eu falei para vocês que eu iria passar. Que é o seguinte, vamos lá. Já que nós vemos prioridade, prioridade na região abdominal, vamos fazer um treinamento bem simples, onde você vai sentar na cadeira assim, dessa forma, ok? Sentou na cadeira. Vai ficar de pé. Ficou de pé. Assim. Vai abrir a perna lateralmente para o lado direito. Abriu. Volta à posição inicial. Sobe, lado esquerdo, abriu, parou, desceu, agora, à frente, à frente, para, desce, subiu, à frente, para e desce. Eu vou ficar de frente para vocês, que é para vocês poderem visualizar melhor esse movimento. Assim, vocês visualizando esse movimento, vai poder entender. Esse tipo de treinamento é um treinamento básico. Um treinamento que vai ajudar a melhorar a musculatura, não só das suas coxas, musculatura dos glúteos, musculatura abdominal, lateral de coxas e também as pernas. Olha quanta coisa você está trabalhando com esse exercício. Vamos lá! 3, 2, 1... Sentou, subiu, lateral. Isso! Sentou, subiu, lateral. Perfeito! Sentou... Subiu, frente, sentou, subiu, frente, sentou, subiu, lateral, sentou, subiu, lateral, sentou, subiu, frente, sentou, subiu, frente. Gostou demais dessa dica? Pô, melhor é possível! Então, se inscreva aí no canal para receber todas as notificações e venha fazer parte do grupo fechado, que você não vai se arrepender. Isso daqui, isso aqui é molezinha. No grupo fechado, treinamento ao vivo. O couro pega, o bicho pega. E você vai falar, que isso, não dá não. Ah, vai dar sim, porque eu tô aqui para te ajudar. Até nosso próximo encontro!